Os voguinhas aparecem, mas fazem parte do meu imaginário, já infantil, porque eu sempre me, me recordo de voguinhas. Foram já receitas que ficaram cá em casa da minha avó. A minha avó, ela, antes de casar, ela trabalhava. O Hotel Lisboa, os donos eram de Lisboa e vinham cá naquelas épocas de verão e depois regressavam para Lisboa. E a minha avó passava lá, ia lá passar os, os invernos que trabalhava com os senhores na casa. E é provável muitas receitas que ela tem, que, que ficaram cá em casa, que tenham vindo de lá. E os meus pais, quando abriram o café, começaram a, a fazê-los mais mesmo já a nível comercial. Eu peguei em todas as receitas, continuei aqui, o que eu fui fazendo foi adaptando aos nossos tempos e fui gradualmente reduzindo o açúcar, os boquinhas estão muito menos doces do que estavam há 15 anos atrás. Quando eles começaram a ter, começamos a fazer as caixinhas de papel e a ter os bolos a ter, ter procura Bem, tem que ser batizados e.. Ah, vamos para o voguinha, está aqui o rei o Então, o voguinha, basicamente o que é que ele leva? É açúcar a São os três, tem uma caixinha por fora de, de massa folhada e depois o recheio é mesmo só esses três ingredientes. Tenho clientes que eles vêm mais ou menos em outubro levam, congelam, para ter na mesa na ceia de Natal. E eles dizem que eles, depois de congelados, de, quem ainda são melhores? Tardam-se mais úmidos. E então a tradição deles é comer os voguinhas com queijo de serra. Abrem ao meio, fazem como se o bolinho fosse o pão e o recheio é o queijo da serra, que é acima de esse. É o feedback que, que me, me vão dizendo, e já não são os primeiros que dizem que adoram bolinhas com queijo. I ain't gonna give nobody down on my jolly road. I wouldn't give you a piece of cake, not to save your soul.